Meu nome é Oliver Queen. Por cinco anos eu fiquei preso numa ilha com um único objetivo: sobreviver. Oliver Queen está vivo. Agora vou realizar o desejo do meu pai ao morrer: de usar a lista de nomes que ele me deixou e derrubar aqueles que estão envenenando minha cidade. Para fazer isso, eu preciso me tornar outra pessoa. Preciso me tornar outra coisa.